Recitar poesia. Recitar poesia com a câmera na minha cara é algo inédito. <risos> Como eu te falei Os poemas que eu escrevi ano passado Esse foi o que eu mais gostei Porque foi no momento que eu estava Passando Me representou bem, me bem. É, Eu estava passando por um momento difícil E foi uma forma De me livrar daqueles sentimentos Ou até questionar Algumas coisas que estavam rolando Dentro de mim E Por isso pô, é. Que eu mais gosto que eu escrevi ano passado, embora eu me considere poeta, eu sou mais conquista, eu estava com bem com é, Minha parada que eu, na arte, que eu mais me sinto confortável fazendo é conto, mas de vez em quando sai, saio do Então vamos falar aqui um pouco sobre a, vi, a real vida do artista aqui, do Dora. Vocês vão eu isso é, cara, é, é complicado no sentido de, quando a gente pensa em literatura principalmente, não são todos escritores que conseguem viver da, do, do, do seu trabalho. Por isso que eu tava falando pra você, a arte pra mim é mais pra suprir uma necessidade de, de representação, de e até de, de existência, é, de significação, dá, dá significado às coisas, às experiências que você vive, às suas angústias, os seus medos, as suas vontades, tá? porque se você for esperar ficar rico, esperar conseguir viver da sua própria da arte, arte é outra coisa, né? Só um pouco, hum, sabe? É igual ao futebol, né? Você Exatamente. gosta de jogar futebol, mas não quer dizer que Exatamente. você vai viver Exatamente. Por isso que futebol. eu faço o que eu faço porque. Porque eu gosto, porque eu amo, porque isso daí me dá preenche, é... né? Me preenche, me traz aquele, aquela significação, aquela razão pra, pra seguir. E a gente vive da forma que dá, né, mano? Faz um Sim. trampo aqui e ali e vai se virando e construir assim, tá Construindo arte através disso, né, mano? Sim. Porque eu acho que tem muita artista que fala que não, que. Porque eu não uso minhas próprias experiências para isso, mas eu acho que, no final das contas, a matéria-prima do artista é a sua própria vida, né? E os conhecimentos que ele traz depois, através de seus estudos e a... Mas, no final das contas, a matéria-prima é vida. A gente tem que viver, tem que existir, tem Sim. que estar tá lá fora vendo. Vendo o mundo como ele é e como ele se apresenta pra gente, né? Sim. É muito louco, mano. É muito louco, velho. Hum. É hum. hum. Caralho. Caralho. Being a way to find something to say. Alone in the crowd at night, with nowhere to stay. So I picked up my pen. Who is to be blamed? My unplanned steps, the graceful faith, the controllable greed or the controllable day, perhaps reborn someone else, new places, buildings, people, the self being the same though, the uncontrollable, unavoidable, and indistinguishable condition. Here or there, full of questions. Who is to be blamed? present past that will be never a past. The present future that will be never a future. Maybe no one, or maybe my pen. Você, você tem esse negócio de vergonha de mostrar sua arte, você não mostra o que eu quero qualquer um? Cara, esse é um processo que, que me levou tempo, tempo para começar a compartilhar com as pessoas e mostrar para as pessoas em quem eu confiava, porque no começo eu tenho aquela coisa que eu acho que todo artista tem de, porra, se eu mostrar minha arte para amigos que mexem com arte e gostam de você, eles vão acabar te elogiando, só que não vai ter aquele peso representativo de, pô, será que eu tô fazendo alguma coisa? E é a partir do momento que eu comecei a escrever pra mim mesmo e pensar, pô, ah, eu gosto disso hum. e se eu tô satisfeito com o que eu tô fazendo, eu vou publicar e foi quando eu perdi essa, essa vergonha, esse receio e comecei a publicar e, ó, os meus textos online. Ah, a arte é aquilo né, é, você faz pra você, mas consequentemente isso vai acabar encontrando alguém que vai, que vai se identificar com aquilo que você escreveu vai e vai, e vai uma bater, uma então quando eu entendi isso daí eu até comecei a lidar melhor com essa condição de artista e arte e comecei a escrever. Comecei a escrever. Comecei a que o artista é meio que o meiro, um mensageiro. Exatamente. É mensageiro de suas, suas reflexões, suas agonias, seus... o espírito, o seu desespero. aí você tipo, tem aquelas suas dores e você não tem aquelas dores que você vê. Você, você, você transforma aquela dor em arte Exato. e compartilha, né? Exato, porque embora cada ser humano seja único. Somos todos partes da mesma espécie e, às vezes, o que eu estou querendo passar, a mensagem que eu estou querendo transmitir, vai encontrar uma pessoa que, embora diferente, sinta aquilo e se identifique com aquilo que está sendo dito. Pelo menos foi essa a relação que eu tive com a arte. Quando eu comecei e fui exposto à arte, eu comecei a ler, comecei a encontrar pessoas que falavam e passavam pelas mesmas situações. E de certa forma da mesma forma da mesma forma que eu estava me sentindo e aí o processo todo começou